Então, uma das áreas de mobile muito interessantes são estes óculos. Portanto, isto são os óculos, eu vou mostrar aqui, são os óculos uh, feitos de cartão, parece uh, ridículo. Vou, vou abrir, portanto, aqui podemos encaixar qualquer smartphone, qualquer smartphone, portanto, isto é as lentes, é feito de cartão, isto é tudo desmontável. Eu chamo a atenção porque tem aqui esta pecinha, como podem ver, portanto, isto é magnético e aqui dentro tem mesmo um imã está ali dentro do imã. Esta componente magnética é o que permite interagir por NFC (Near Field Communication) com o smartphone. Portanto, isto permite-me este imã e, este, e esta, esta parte metálica permite-me comunicar sem -se fios com o smartphone através de, de, das comunicações curtas e fios, que é NF, NFC e é, o que é muito interessante. E ao colocar aqui um smartphone, posso colocar um, um Samsung S5, S6, um um note, talvez não caiba aqui, uh, um iPhone, enfim, qualquer smartphone. Uh, eu consigo ter experiências de realidade uh, virtual, que é diferente de realidade aumentada. A realidade virtual consiste em eu, eu uh, mergulhar numa realidade. E, e portanto, eu coloco aqui o smartphone e depois coloco os fones. E, e depois posso utilizar uh, uma aplicação até da Google, portanto, está aqui o um link. Está aqui um QR Code, que é o link, que é g.co.br cardboard, que é um projeto da Google, que é o qual esse projeto tem este portanto o desenho destes óculos em cartão, que podem comprar o cartão, podem desenhar e fazer tudo em casa. Sinceramente, a não ser que vocês tenham uma, uma costela de Macyber, é muito melhor irem ao eBay ou irem ao Amazon, que foi o que eu fiz, foi na Amazon e comprei isto por 10 ou 15 euros. E portanto tenho estes óculos. Eu, quando via vídeos uh, sobre isto, achava ridículo uh, a realidade virtual e, e ter que se colocar uns óculos para ver. Mas depois de experimentar isto, realmente vemos que, sem dúvida que isto uh, vai ser muito, muito utilizado. Uh, tenho vários vídeos que já gravei alunos com isto e a expressão deles diz tudo, portanto sentem se mesmo outra realidade. Isto consiste basicamente em quê? Em um vídeo 360, portanto é um vídeo que é gravado em todas as direções e o som também oscila de acordo com o sítio que estou a olhar. Portanto, eu coloco estes óculos assim e ficamos a fazer esta figurinha, é verdade. Uh, estou a olhar para o smartphone e, portanto, eu posso movimentar, portanto, posso mexer a cabeça em todas as direções e o vídeo muda. Isto existe para jogos, para vídeos interativos, uh, etc. Com o som. É realmente uma experiência muito, muito intensa. Sentimos quase como se estivéssemos lá. E por isso é que depois de experimentar percebemos, sem dúvida, que isto é o futuro. Portanto, as pessoas normalmente ficam, wow, isto é fantástico. Existe, por isso é que a Samsung também criou, lançou os óculos, os uh, Gear, também saiu agora para o Samsung S6. Por isso é que o Facebook comprou a empresa dos óculos Rift. Em 2016, certamente, se não for antes, uh, vai haver grandes novidades. Eu presumo que ia tentar. Adivinhar, mas foi é muito difícil adivinhar. Eu presumo que o Facebook terá reprodução nativa 360, terá uma aplicação, provavelmente à parte, independente do que, é o que o Facebook está a fazer, lançar aplicações à parte para tudo. Em que, com esses óculos que o Facebook irá lançar, certamente a preços muito competitivos, nós podemos ter experiências 360 no Facebook e os, os telefones podem gravar 360, etc. Já existem aplicações para eu gravar conteúdos 360 para smartphones. Mas para mim o mais empolgante é uma câmera que é a Cam 360 em 360.tv eu não tenho nada a ver com essa câmara, infelizmente, apesar de ter o livro de marketing digital 360, mas chama-se Câmara 360. E essa câmera custa quase tanto como a GoPro e ela filma em todas as direções. Portanto, vocês podem pôr em cima do automóvel, em cima do capacete, pôr num stick de selfies e filmar portanto, de qualquer lado. Portanto, é a câmara das massas do 360. E para além disso, os smartphones vão poder filmar. O YouTube já permite reproduzir vídeos 360, podem pesquisar e conseguem ver, portanto, com o conseguem mover em todas as direções, é fantástico. Mas se for com o smartphone, vocês apontam e podem rodar em todas as direções com o smartphone, assim, fazem assim a rodar, e automaticamente o vídeo muda. E isso assim, ainda é mais interessante do que no YouTube. Portanto, na minha opinião, sem dúvida, que o vídeo 360, junto aqui com a realidade virtual, uma coisa tem a ver com a outra, será sem dúvida algo que vai ganhar aqui muito hype ainda em 2015. Estes óculos de cartão acho que é um grande impulso para isso, mas a Samsung também está a trabalhar com os óculos que tem e a uh, Facebook óculos também, também será. Uma outra coisa que também está a ganhar muita, muita efervescência é o live stream diretamente com o smartphone. Uh, já há algum tempo que faço live stream de eventos quando faço eventos presenciais requer algum equipamento requer algum know-how, requer algum, alguns pré-requisitos e por isso está uma barreira para a maioria das pessoas e parece é que a maioria das pessoas não o faz mas eu poder fazer com o meu smartphone realmente remove todas as barreiras então o periscope e o Meerkat são duas aplicações muito interessantes e que funcionam lindamente já testei. -te. só funcionam um em iOS para já para já a sua limitação Uh, e funciona muito bem, mesmo na vertical, eu vejo o chato de tu interagir com as pessoas. É claro que isto não é para transmitir um evento duas ou três horas, não é o smartphone iria aguentar, e iria entrar em aquecimento, a maioria deles. Mas é para eu poder fazer pequenos diretos ou até não necessariamente muito pequeno, poderem interagir com as pessoas em tempo real. É claro que isto também não será de repente o formato que vai substituir tudo. Porquê? Faz-me lembrar quando eram as chamadas de vídeo uh, que, que já há muitos anos uh, que surgiram. E ainda hoje quase ninguém utiliza. Portanto, as pessoas fazem chamadas de voz por causa da privacidade. Portanto, eu fazer diretos, claro que as pessoas não a fazer diretos a dor direito. Mas que vai ser aqui uma boa fatia. E aqui eu acho que é importante refletirmos: é para fins profissionais. Como é que o meu negócio pode utilizar estes diretos com o telefone rapidamente, qualquer lado de um evento que eu estou, estou numa feira, estou num local, ou estou todo fim de semana e quero interagir com as pessoas. Aí parece-me, sem dúvida, um instrumento muito, muito interessante. Que não retira espaço ao vídeo. a importância do vídeo e à importância de produzirmos vídeo com o nosso smartphone. Que é uma área que eu acho que é muito importante explorarmos, porque com o nosso smartphone nós podemos produzir vídeos de muita qualidade. Existem aplicações para produzir vídeo com o smartphone. Pode ser o Viva vídeo, pode ser o vídeo pode ser, por exemplo, para quem tiver iOS ou iPad. Pode utilizar uma aplicação muito boa que é o Filme é, Aliás, existe um prémio de Oscars para este tipo de, de aplicações. Estou, estou aqui a abri-la neste momento e costumo utilizar no iPad. É uma aplicação paga e é muito interessante. E uma grande novidade que eu quero deixar agora, porque ela acabou de ser há poucos dias, é em que eu tenho aqui também no iPad para testar, é o Live Air. Live Air é uma aplicação da Teradec. Teradec é uma empresa de equipamento profissional mesmo para estações de televisão, portanto o equipamento deles é sempre muito caro, mas eles lançaram agora duas novidades. Uma delas foi o Live Air, que é uma aplicação paga, não é barata, custa 100 dólares, mas ela permite, ela vai revolucionar os direitos também. Ela permite que eu possa fazer transmissões em direto Ela vai buscar o feed de vários smartphones. Junto a esse feed, eu tenho aqui uma mini regia no iPad que eu posso mudar de várias câmaras e as câmaras são as pessoas no auditório com vários smartphones. É claro que isto tem delay, tem latências, tudo o que é sem fios, tem, a não ser equipamentos de topo profissionais, mas eu permito-me permito ter aqui uma, uma. algo muito interessante para, para poder fazer diretos. O que ela faz? Algo também muito, muito giro. Eu até vou mostrar aqui algumas imagens, acho que conseguem ver, portanto esta é a aplicação, com alguns reflexos, mas é esta a aplicação, portanto, como podem ver, tem ali várias câmaras. Ela permite também fazer uma coisa que ela liga com um equipamento que a Teradeck tem, que é o Teradec Video, o video, video com o, no fim, é um equipamento profissional que requer algum investimento, mas esse permite transmitir em direto para o YouTube ou qualquer rede, através de qualquer câmara de filmar. É um dos equipamentos que eu costumo usar nas transmissões e esta aplicação permite-me buscar sem fios esse feed e poder fazer edição de vídeo em tempo real e transmitir em direto. Também é uma, uma revolução. E para além disso, e aqui na área do vídeo mobile, eles lançaram um, um dispositivo mais barato do tamanho de uma GoPro que transforma qualquer câmera também para fazer diretos. Portanto, é mais barato que este Teradec Video, é o Teradec Mini. Em que ele, pode, ele, ele permite, por exemplo, pegar uma GoPro e transmitir em direto para o YouTube, sem mais nada. E também usa, pode usar esta aplicação para ir a essa GoPro e posso colocar aqueles títulos, como nos vídeos, na, como na televisão, fazer edição de vídeo em tempo real. Portanto, para mim, uh, a área do vídeo mobile, portanto, como esta empresa. Uh, Claro, as tendências, eu poder fazer diretos com vários smartphones, eu posso ter muitos telefones numa numa plateia eles serem os próprios operadores de câmara e eu estar num tablet a fazer o operador de câmara mudar e estar em direto. Isto é revolucionário. É, o facto deles eles, eles miniaturizarem um o equipamento e mais barato para numa GoPro eu posso estar a conduzir no automóvel, eu posso estar a andar de bicicleta de montanha estou em direto para o YouTube, é, ou num concerto, por exemplo. Uh, tal como os diretos com o Mercado e o Periscope vão dar muito que falar, tanto é que o Periscope foi comprado pelo Twitter, a realidade virtual e o Vídeo 360. Portanto, na minha opinião estas vão ser áreas muito evervescentos nos próximos meses e por isso acho que devemos estar atentos para começar logo a explorar desde o início estas áreas. Porque aqueles que derem o primeiro passo vão marcar a diferença da concorrência uh, e, e por isso vão ganhar mais história, ganhar mais experiência e conquistar mais atenção da sua audiência. Portanto, Esta é a minha visão. De, do mobile marketing para 2015 2016.